Você já conhece a Kingflex Mobiliário Corporativo? Somos uma empresa revendedora especializada de móveis corporativos e das maiores marcas de cadeiras para escritório do Brasil. Móveis modernos, com design sofisticado e cadeiras de extrema qualidade com 6 anos de garantia, ergonômicas, certificadas e com aquele conforto que você só encontra aqui. E o melhor, entregamos tudo montado na sua empresa com agilidade. King Flex, há mais de 20 anos com você. Entre em contato agora mesmo ou venha nos conhecer.